Olá! Para fazer login no site do Open AIP, basta acessar o site e digitar o seu login e a sua senha. Agora, basta clicar em Iniciar Sessão. E pronto! Bom, é isso e obrigado!